Olá, seja bem-vindo ao canal aberto. Meu nome é Paulo Silveira, sou professor e engenheiro de formação. No treinamento do OBS parte 3 foi visto a cena 4B e seus elementos, esses quatro elementos aqui. Iremos ver nesse mini curso parte 4 alguns elementos referentes a outras duas cenas uma delas é a minha cena 1, cena de entrada para que vocês possam visualizar enquanto eu permaneço na cena 4b eu vou utilizar um recurso modo estúdio que vem a ser modo estúdio ao clicar em modo estúdio a minha tela é bipartida ela é apresentada duas partes a primeira é a parte que vocês estão vendo aí a tela da direita é a tela a ser apresentada para vocês a tela anterior é a tela que apareceria para mim. Naturalmente vocês estão vendo a tela toda, porque nós estamos numa cena 4B que está capturando... Perdão, meu monitor 1. O que me induziu é o erro, hein? vou renomear, inclusive esse aqui. Mas esse aqui eu vou chamar de cópia. Muito bem, então vocês estão vendo toda essa tela porque estamos trabalhando na cena 4B, que é a tela cheia, onde você está capturando tudo o que eu estou apresentando no meu monitor principal. A cena que iremos estudar aqui é a cena 1 de entrada, então quando eu clico nela, observe que a tela da esquerda que representa a minha prévia, ela é selecionada. A partir do momento em que eu clicar em transição, ela vai passar a cena que estiver na minha janela prévia para a janela de programa. Vou clicar aqui em transição. Ao clicar em transição, ela vai promover a passagem de uma cena para outra de forma a esmaecer, porque eu deixei isto configurado aqui. Vamos lá? Muito bem! Voltando para a cena 4B, cliquei na cena 4B aqui. Ela já apareceu na prévia. Vocês estariam vendo somente a tela 1. Quando eu pressionar em transição, a cena contida na janela prévia vai transitar para a tela de programa. Só que agora eu vou fazer isso de forma a deslizar para cima. Então eu venho aqui e clico aqui. Você deve estar se perguntando... Ah, mas eu não tenho todos esses efeitos de transição que você tem aí. Como é que você fez isso? Em transição de cena, observem que eu tenho aqui algumas cenas pré-selecionadas. Algumas já foram criadas e outras vieram por padrão no OBS. Sempre que você quiser adicionar uma determinada transição, você clica aqui em mais e você define. Você quer uma transição de deslizamento, Stinger, desmanhecer para cor ou Luma White. Stinger. Eu vou colocar aqui Stinger Test. Pronto. Já apareceu a minha janela de configuração. Vejam que a transição Stinger, ela serve para que eu possa buscar um arquivo, geralmente um vídeo, um arquivo de vídeo, para que você possa sempre na transição de uma cena a outra poder aplicá-lo. Geralmente são transições simples. Eu vou localizar aqui no meu computador, eu vou pegar, caso para teste, a vinheta, saída. Aqui eu não vou mexer, não vou mexer nos pontos de transição no tempo, monitoramento de áudio, nada disso, eu vou apenas fazer uma prévia dessa transição A para uma transição supostamente B, veja que ele intercalou aquele elemento, aquele arquivo de vídeo que eu selecionei aqui. Se eu pressionar OK, observe que ele vem para cá. A transição estando aqui, significa que ela assume, por padrão, todas as transições de quaisquer cenas que eu tenha aqui, ela vai ser feita segundo esse efeito aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu vá agora para a minha câmera Logitech. A minha cena Logitech apareceu na prévia, então imagine que eu queira efetuar uma transição nesse momento. Vou voltar aqui para a cena 4B. Observe que antes de remover o Stinger Test, verifique que em transições rápidas, quando eu clicar em mais, ela vai aparecer aqui, aqui no final da minha lista para que eu possa trazê-la para cá. Foi deste modo que eu coloquei a vinheta de entrada e a minha vinheta de saída como transições válidas para, caso eu quisesse, pudesse utilizar. Com esse Stinger Test, eu vou remover. E assim que eu removo, eu vou deixar o padrão esmarecer. E observe que quando eu clicar em mais aqui em transições rápidas, ela não aparece mais no hall da lista das possíveis transições que eu pudesse ter aqui. Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Vamos voltar agora para a cena 4B. Voltando à cena 4B, a tela cheia do monitor 1. Vamos mostrar o primeiro elemento de cena de entrada, que é uma cena muito simples. Basicamente é uma cena que possui a minha captação de entrada de áudio, para que vocês possam me ouvir. Ela está sendo representada aqui na minha janela de prévia. Ela vai ter uma fonte de mídia interna, que é esse som ao fundo que vocês vão escutar quando eu fizer a transição. Bem como o texto de início, que é esse texto aqui onde eu tenho escrito. Iniciaremos em breve. Observe que esses três elementos, dois estão com uma cor diferente. Para que você possa diferenciá-los e ficar evidente as fontes que você está utilizando de forma padrão, observe que todas as fontes de mídia estarão em verde. Meu 4B, fonte de mídia em verde. Captura de entrada de áudio em amarelo. Observe. Captura de entrada de áudio em amarelo. Como é que eu fiz isso? Clica com o mouse, botão esquerdo, botão direito, definir cor. E aqui observe que ele está com a cor amarela, ok? Vamos retornar aqui com a doca. Na cena 4B, a captura de entrada de áudio, ela já foi configurada, a fonte de mídia, a apresentação fundo também. Caso você quisesse inserir tanto a captura de entrada de áudio quanto a fonte de mídia, peço por gentileza que assista os vídeos anteriores. vamos direto para o texto. Duplo clique, você tem a janela de configuração, onde alguns parâmetros são fundamentais para que você possa configurar, como por exemplo, pressione fonte, você vai ter as opções do tipo de fonte, do estilo, tamanho, alguns efeitos aqui à tua esquerda, bem como um campo para que você possa introduzir o seu texto, você pode inclusive adicionar nesse momento, o efeito já vai se fazer presente, as cores da fonte como de contorno e aí você pode especificar inclusive um gradiente e a cor de fundo, estabelecendo o grau para cada uma delas, alinhamento, alinhamento vertical e tamanho de contorno caso você queira. Clicando em OK, aqui eu vou torná-la visível, o efeito é aquela que você já verificou na cena 1 um de entrada. Aqui o meu fundo está branco, naturalmente, porque eu estou usando a Doca, que é uma página HTML em branco. Agora você pode perguntar assim, Sim, e esse efeito? É esse efeito foi aplicado com o filtro de rolagem. Clica com o botão esquerdo, vai em filtros, ela já se faz aqui presente, você poderia buscá-la através do sinal de mais aqui, clicar rolagem, por exemplo. Como ela já está aqui, observe que é bem simples, a configuração, aqui você configura tanto a velocidade horizontal de rolagem, quanto a velocidade vertical de rolagem, como queira. É só fechar você continua com o um efeito na página. Caso eu quisesse um texto sem rolagem, eu posso fazer isso de várias formas, filtro, simplesmente desativo, observe que o texto vai ficar estático, caso eu quisesse uma velocidade vertical. Eu poderia nos ativar, eu poderia acrescentar aqui. Está configurado duplamente para uma velocidade tanto na horizontal quanto na vertical. Outra cena que iremos ver é a cena 2A, cena da minha Logitech, como vocês podem tá, estar observando agora. Vejam que essa cena possui alguns elementos bem característicos: possui meu nome no topo superior direito da tela, a minha câmera, uma moldura. E essa moldura possui alguns elementos como imagem e um elemento texto com rolagem à esquerda. Vamos verificar cada um deles. Então vou desativar texto de início. Observe o conceito de camadas, a primeira camada que eu vou ativar é a camada que traz o nome, vejo que ele está em amarelo no canto superior da tela. A segunda camada que eu apliquei foi o texto de rodapé, é o texto de rolagem portanto do vídeo parte 4. Depois eu tenho a minha câmera, depois eu tenho a imagem de rodapé, que é a moldura. Observem que se eu desativar o texto, eu vou ficar então apenas com a minha moldura. Se eu desativar o nome, da mesma forma eu só vou ter a imagem de rodapé. Ativando o nome, ativando o texto de rolagem, a próxima camada é a minha imagem da câmera Logitech. Para que isso seja possível, então observe. Existe uma configuração muito importante na imagem de rodapé. Eu vou deixar só ela aqui, só a imagem de rodapé. Vou tirar o texto de rolagem. Eu vou clicar em imagem de rodapé, botão esquerdo, vou em filtros. Observem que eu utilizei um filtro Color Key, que é facilmente capturável nessa lista aqui. Esse filtro tem alguns parâmetros importantes. Observe que se eu desativá-lo, você vai ver que essa figura foi trazida para a imagem de rodapé, a imagem da roldura da, que faz o contorno da minha câmera, o fundo ele possui uma cor verde, Nós já vimos que o verde é uma cor muito utilizada para fazermos o efeito chroma key, o efeito de transparência, e nesse caso eu apliquei o efeito color key, eu previamente criei essa imagem Apliquei a cor verde em toda a área que eu gostaria que fosse transparente e nesse momento eu aplico o filtro Color Key. Vocês observam, fica na cor cinza aqui na minha janela de filtro, significando dizer que onde está a cor cinza, ele ficou transparente. Deste modo, é possível quando eu aplico a camada de baixo como sendo a minha câmera, exatamente no interior da moldura. Agora, é claro que a minha câmera, a minha fonte Logitech 920C, caso eu busque o um filtro, vocês vão ver que eu tenho um efeito também chroma key aplicado à própria câmera, para que eu possa, portanto, aplicar a próxima camada, observem aqui, que é a camada de imagem de fundo. Quando eu ativo, vem a imagem que é colocada ao fundo da minha câmera. Esses elementos foram explicados nos vídeos anteriores. Muito bem. Estamos ainda na cena 4B, tela cheia, monitor 1. Vamos tirar a DOCA. E vamos excluir essa DOCA. Vamos retirar a DOCA nesse momento. Mostrar, DOCAS. Página em branco, vou retirar. Para que eu possa mostrar o efeito da troca automática de cenas. A cena que eu quero ir automaticamente, sem clicar na cena 4A de tela com template, vamos ver primeiramente a cena 4A esta cena mostrada aqui. Eu tenho aberto no meu navegador, no meu monitor 2, o meu canal do YouTube. Mas eu não quero fazer isso clicando aqui na janela de cenas. Eu gostaria de fazer isso automaticamente sempre que eu for diretamente para o meu monitor 2 ou abrir um determinado aplicativo. Então, por exemplo, com o aplicativo aberto no meu monitor 2, eu clico em ferramentas, alternador automático de cena, seleciono aqui Nesta lista vão aparecer todos os elementos abertos no meu computador. Então eu venho aqui, Paulo Silveira, YouTube, Mozilla Firefox, eu quero que vá para a cena 4A. Toda vez que eu acessar diretamente no meu monitor 2, meu canal do YouTube, eu quero que capture a tela do meu monitor 2 e apresente automaticamente o navegador a qual estou apontando com o mouse. Eu seleciono isso aqui, clico em mais, vou em fechar, vocês não estão vendo, mas eu vou com o mouse agora lá no meu monitor 2, clico na janela do meu canal do YouTube e automaticamente a cena que está sendo apresentada para vocês, aqui no meio da tela, é a cena do meu monitor 2, que foi configurado para ser capturado automaticamente para essa cena 4A. Observe que essa cena que vocês estão visualizando vai ser objeto de estudo do nosso mini curso parte 5, bem como janelas de aplicação e slides. Não perca! Em nosso próximo encontro, no mini curso do OBS parte 5, iremos falar de um plugin que foi recentemente lançado pela OBS, é a webcam virtual, para que você possa utilizá-la em suas lives. Não perca!